Agora uma pergunta. Por que cabelo de protagonista de anime é tão diferente assim? De protagonista de Shonen? É tão diferente. Não, essa é a questão final. É um pivete que já é idoso, né? Que já tem cabelo branco. É, a menina tem um cabelo. Ala estilo Yu-Gi-Oh! Estilo Yu-Gi-Oh! O, o outro carinha lá, eu acho que ele tem meio que imitar. <risos> é o é um meio Sasuke, mas eu acho que sassi ele tem que imitar. É o. E acho que é, menina, é né? o ah, carinha é de Show. Ah, Eu esqueci. Eu ri, eu ri. É, pronto, minha é, minha é pronto. É, é, o cara assim. <risos> a mim ali é o L. É o L também. <risos> é o L barra Sasuke. Só que mais gente boa do que o Sasuke. É, que é. essa é a conclusão. E aí? Me chamo Douglas. Me chamo. Lucas. E bem vindo ao Primeira Impressões de 2019, porra! Primeira, primeiras impressões. Primeira, primeiras impressões de 2019, foi isso que eu falei? Não, você falou Primeira Impressão de 2019. É Primeira, Primeira Impressão. Ah! <risos> o... o autor é o Kaiu Shirai. Hum. É uma obra de ficção científica ou mistério. E é do estúdio CloverWorks. bicho eu já tinha visto esse, um pouco desse anime quando a Gabi Xavier comentou sobre o mangá eu esperei o anime cara é... foi muito... foi aquilo que eu esperava velho. eu não li mangá mas foi aquilo que eu esperava eu esperei aquela ah véi eu... passar um... Uma, uma sensação tão de.. de clima que sugo. vai te envolver aos poucos. Você vai ah legal, crianças! É como se fosse chiquititas com o ataque de titãs. No, God! No, God, please, no! No! isso mesmo? agora é colocar a premissa de que de é, um orfanato e, e desenvolvendo coisas uma ficção um mistério a partir daquele orfanato de crianças que não tem mais do que 12 anos é algo muito interessante o um clima que tudo mais eu não tenho mais nada a falar véio. eu estou surpreendido e garanti o meu hype véio. bom uhum. para começar eu Resolvi assistir ontem à noite em casa, né, eu vendo um monte, de, um monte de canal Eita, esse anime e tal, anime surpreendente, anime isso, anime aquilo, não. Eu, não eu resolvi, não, não vou assistir nenhum desses vídeos e eu vou assistir o anime Resolvi fazer Apesar que eu já tinha visto algum vídeo anterior do cara comentando sobre o mangá Mas ele não tinha dado nenhum spoiler ele só tinha dado que ele já já está bem avançada na leitura dele do mangá e assim ele estava afirmando que esse anime tal que esse essa história quando viesse para mim talvez talvez né tivesse a me, o mesmo impacto no mundo Otaku que teve o ataque Otakus. Ele afirmou isso. Bom. Ele, já, ele, ele leu a história, ele leu a história, né? então ele já, tá, já deve saber um pouco mais do né? que vai acontecer, do que vai rolar. Então, ele deve ter um, ter um pouco mais de segurança para poder afirmar isso. Agora, para poder chegar perto, tem que comer um feijãozinho, né? Mas a história é muito boa assim, né? então, Eu acho que assim, quando é aquela comparação, comparar com o on Titan, né? Tá comparando simplesmente com o melhor nível da atualidade, né? É, melhor obra melhor obra, melhor mangá, melhor anime da atualidade, né? Então, não é por isso que realmente eu acho até injusto comparar qualquer coisa que a gente só teve acesso a um episódio com, né, com Attack on Titans. Mas a, a comparação é extremamente vaga, inclusive ao contrário de Dolvinhas e de Lucas. Eu não tinha visto nada desse anime até agora. E a primeira impressão que eu tive com o contato das crianças com o portão, foi do pote de eu vi e Incrivelmente, eu nunca tinha visto falar disso, é a minha primeira vez que eu vi foi hoje, assistindo as impressões aqui, aliás, assistindo um... o essa foi de fato a minha impressão. Foi. E ele dá de... essa impressão mesmo, de fato, parecer com o vi a primeira o primeiro pensamento que eu tive ao ver o ah, Neverland foi me lembrar do pote de eu vi enfim no geral, o anime ele me chamou bastante atenção, começa com uma história bastante inocente, bem simples Só que ele consegue uma coisa que todo anime bom consegue Que é envolver desde os primeiros 30 segundos de anime, você começa a ver E você começa a decorrer o anime, começa com um negócio bem inocente de crianças E depois você começa a ver que a atmosfera começa a pesar e que você sabe que vai dar merda e aí acontece aquilo que a gente não sabia o que era, mas a gente esperava que acontecesse alguma coisa. Mas no geral, pessoal, o anime é incrível, uma ambientação bacaníssima, com atmosfera bacana que emergiu bastante na história. A actua sonora acontece já de perto do final do anime, desse primeiro episódio, nesse único episódio que tem disponível. E ele já cativou de um jeito incrível, é com certeza um anime que vai vai chamar a atenção. Eu não vi nada desse anime, mas fiquei. Nada, nada do mangá, né? Mas fiquei bastante curioso. Provavelmente eu vou acompanhar o mangá também. Achei animação depois. Então pessoal, é super indicação aí. Um anime incrível. Se você não viu ainda, veja o primeiro, primeiro episódio de, desse anime. Da hora. Então pessoal, é isso aí. Primeiro. Primeiro, primeiro de impressão 2019. Se você está assistindo esse vídeo, deixa o seu like curte, comenta, compartilha e compassa aí, pessoal. Um tá bom. Uh! Até a próxima. Manda no Tinder. <risos> Começar o ano, véi? Com coisa boa, né? É. Como é mesmo o nome do ano Sem olhar, sem olhar. Sem <risos> neverland aí. E <risos> eu cuzo no novo Neverland. O quê? De novo. Iako soco no Neverland. Yaku soco no Neverland. E soco no Neverland. no Neverland. Até terra prometida, para falar assim. Você tá vindo Agora em inglês seria de promissor yeah. de Neverland. Seria que Neverland yeah. era tardado nunca. É. Caralho, velho. A terra prometida. Uau. A promete do, da Terra do Nunca. Aí, eles estão plagiando o, a TV A Terra do Nunca. Eu oh não <senhor>. consigo. <risos> que porra, Luquinha. É o mesmo nome, é pô. Um, dois, três e. <risos> Que é isso, não, um delirito... parecido é. com isso, né? Mas, não, assim, mas de assim, não do isso, né? Esse ano é de gate, rapaz. Hum? Acho que que já saiu há muito tempo, né? Não, o, o, o lançamento. lançamento. Ah, é, é isso, lançamento, fez, lançamento, Caralho, o pessoal pagou pro Papagônia. O pessoal pagou O papo. Ah, porra. A gente não recebe mesmo? Caralho, a gente não recebe mesmo. Quando a gente é com o do sense, bota o B. Você faz É, direito. Eu não preciso, você não vai estender. Vamos lá. Rapaz, é falar o seguinte: falar. se teve pessoas que pagaram pau para o Bob então esse anime vai ser um vai ser foda. Eu não quero nem comparar com nenhum outro. O que me cativou que o trabalho é bacana, consegue entender desde os 30 segundos que você abre o um negócio ah, para assistir. E eu Sim. não quero nem comparar. Ah, Acho é, que desde mesmo. a cena das crianças acordando da é, é.